Sou de Tiradentes, da Tiradentes, faço parte do coletivo Mulheres de que busca melhorias para a condição da mulher preta periférica. É... E a nossa luta é político-cultural, né? a gente trabalha com dança, a gente trabalha com literatura, com cozinha... E a gente está buscando hoje melhores é, condições, melhores ferramentas para a gente conseguir eliminar esse preconceito que existe, né, ainda a discriminação, tanto contra a mulher e contra a mulher preta, em especial. Então, o coletivo, basicamente, é isso. A gente trabalha com essas questões e aí a gente, para somar junto com esse, com esse movimento que já vem acontecendo, e eu acho que através da cultura isso é muito mais fácil de, de, de chamar a atenção, né, das pessoas, a, da gente ter voz também e eu acho que é isso, eu acho que fora termo direta já, esse movimento ele, ele só vai agregar pra gente, eu tô aí para somar também Como é que tá a luta lá na Zona Leste? Então, agora a gente acabou de lançar um livro que se chama é, Sabor das Deusas, que conta um pouco de uma história politico-cultural das mulheres quitandeiras, hoje, que conseguiram, é, através da comida culinária africana, de matriz africana, é, afro-brasileira conseguiu resgatar é, e, e é, resgatar a sua a memória e também buscar o empreendedorismo, né? que é a questão de ter o seu próprio dinheiro, ter essa autonomia. Então a gente acabou de lançar, organizado pelo é, pela Priscila Aparecida Novaes, que é, faz parte do coletivo que trabalha com a cozinha também. E aí a gente, é, nos dois finais de semana anteriores, a gente fez esse lançamento do livro e agora a gente vai dar continuidade. Eu sou dançarina, né? É, faço parte é, da pesquisa de dança, entre dança e geografia, e eu também tento trabalhar a questão do corpo e a identidade da mulher negra, através da danças afro brasileira Então, assim, basicamente, a gente trabalha com essas questões, tanto cultural quanto político, para a gente levar para essa classe desfavorecida na periferia, que são as mulheres negras que vivem à margem da sociedade, e aí a gente tenta levar, através da cultura, essa, essa busca da identidade e para lutar pelos seus direitos. Né? Os direitos são escassos, né, no caso das mulheres negras. Como é que você acha que dá para levar essa luta adiante? Olha, é, é uma luta árdua, né, que não é de hoje, né, é, já diz Jamila Ribeiro, nossos passos vêm de longe, né, e a gente está o tempo todo resistindo, né, eu acho que essa movimentação, que tá, toda essa opressão que está tendo hoje é pra gente se fortalecer cada, cada vez mais, porque acho que a gente já vem se fortalecendo desde que o Brasil é Brasil, desde que surge o negro dentro dessa sociedade é, que discrimina mesmo né? o tom da pele e tudo mais. E para a mulher isso é muito, muito mais pesado. Né? Então, assim, é uma, é uma luta árdua, não é tão legal resistir, mas a gente tenta sempre arranjar meios e ferramentas. Né? Eu acho que aqui é uma ferramenta ótima também para atingir o um público, para conversar. Mas eu acho que a nossa luta é muito árdua, assim, eu não, eu não vou falar que eu, que eu não tenho esperança, mas eu acho que cada dia é um dia pra gente, e só quem, só quem vive sabe, assim, né, que... Para a gente é muito complicado mesmo, então é no dia a dia mesmo, não precisa, a gente pode estar manifestando ou não, eu acho que no cotidiano, numa troca de ideia com uma amiga que está passando por uma situação, por uma opressão, eu acho que isso são maneiras também da gente fazer a nossa movimentação, acho que o diálogo faz parte de tudo isso, né? Eu acho que basicamente é isso, assim, a gente resistir, resistência, que ela falou. É resistência, não tem outra palavra, né? Não tem... é Obrigada na luta. Machar contra o racismo, eu vou. Machar contra a violência. Machar pelo bem viver. Pelo bem...